E no dia dos primeiros treinos livres para o GP da Itália, liderados por Carlos Sainz, que não vai largar na pole, teve a confirmação de que Red Bull e Porsche não vão se juntar para formar uma parceria a partir de 2026. O fato é que a não aliança Red Bull-Porsche põe dúvidas na sequência dos planos da montadora alemã de entrar na Fórmula 1. Stefano Domenicali, que foi posto na presidência da Fórmula 1, CEO para que, dentre outras coisas, colocasse as duas montadoras é, dentro da categoria, pela ligação que já teve, no final já está tendo algumas derrotas. E é um tanto quanto estranho que ele, sendo presidente da Fórmula 1, hoje uma empresa americana, dê tanto as costas para o mundo dos Estados Unidos. Já foi com a Andretti falando que a Andretti não agregaria nada à sua entrada na categoria e agora com o caso da superlicença para Colton Hertha. A questão toda dessa superlicença se deve ao fato de a FIA também dar as costas para o automobilismo americano, sobretudo para a Indy. Primeiro, a Indy não é uma categoria filiada à Federação Internacional de Automobilismo. Segundo, a Indy não é categoria de acesso à Fórmula 1. Então, a super da forma como é feito hoje é um atraso. Até porque ela foi feita com uma pontuação baseada em 2016. 2016 não parece, faz muito mais do que seis anos, nós vivemos mais do que seis anos nesse período de pandemia. Não faz sentido nenhum com o Hertha, não ter uma superlicença pelo que ele faz na categoria. E se a FIA não acompanha, ou se a imprensa brasileira também não acompanha, aí não é problema do piloto que corre na Andretti. Inclusive, é muito estranho que se compare o Fórmula 2 com a Indy, a Indy é muito maior, a Indy tem muito mais status, a gente não consegue comparar Scott Dixon, por exemplo, com qualquer campeão que a Fórmula 2 tenha tido nos últimos anos, a Fórmula 2 quando tentou ser uma categoria independente anos atrás, não deu certo, não teve audiência, não teve é, presença de público, não ganhou nada e foi voltar correndo para as garras da Fórmula 1 como categoria de base que é. Fazer a comparação e dizer que a Indy é menor que a Fórmula 2 é um tanto quanto estranho. É entrar nessa onda das pessoas que menosprezam a Indy. Se Colton Herta também se chamasse Carlos Horta ou Chicão, talvez a grita que se faz hoje dentre as pessoas que são contra a superlicença mudaria de opinião. E você, o que acha? A FIA e a Fórmula 1 dão de ombros para o automobilismo americano? Comente aí nesse vídeo. Se inscreva nos nossos canais. Ative as notificações. Leia